Oi, eu sou o Gabriel Jordan do RoboHJTRD e no vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha honestona da nova base Ruby Rose Natural Look. Será que ela realmente é boa? Continue assistindo. Então, pessoal, eu tava scrollando no Instagram recentemente e eu vi que a Ruby Rose tinha lançado essa base aqui. E hoje eu vou resenhar ela pra vocês e pra começar eu vou ler a proposta dela aqui no site da Ruby Rose. Eles postaram o seguinte, a Ruby Rose lança a nova base líquida Natural Look desenvolvida para conter a oleosidade da pele e disfarçar imperfeições proporcionando um acabamento natural com cobertura média e uniforme. Bom, isso significa que a gente vai analisar várias coisas hoje. Primeiro, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a embalagem da Ruby Rose. Ela lembra muito a base antiga, porque ela ainda é bisnaguinha, vem com a tampinha e tal. É um tipo de embalagem que eu gosto, não desperdiça muito produto. Mas comparando com a antiga base da Ruby Rose, que eu tive que revirar essa casa pra achar essa base. Mas enfim, eu suponho que na base original, que era a base líquida mate, o meu tom era o L2, porque é o que eu tenho aqui em casa. Então eu acho que é o meu, né? E eu tinha um problema com essa embalagem, porque eu achava essa embalagem muito feia. É sério, pra mim esse Animal Print da Ruby Rose e essa tipografia aqui com esse M e esse R maiúsculo, ai eu achava tão feio, sabe? E eu fiquei muito feliz quando eu vi que a Ruby Rose mudou a embalagem, claro né, uma base nova realmente tinha que ser uma embalagem nova. Mas olha tá bem mais trabalhadinha, tá bem mais bonita, eles colocaram na nova base um efeito holográfico, sabe? Além do que eles escolheram muito melhor a tipografia, agora o tom tá bem mais explícito do que na anterior o que é bom, porque às vezes você vai botando na mala você vai colocando na necessaire, vai arranhando o adesivo de escola e você não sabe mais qual é o tom da base. Nos casos da base Red Rose não, já tá explícito aqui. E bom, como eu suponho que o meu tom da original era o L2 eu comprei o 2 e o 3 dessa base nova, eu acho que na verdade vai ser uma misturinha entre os dois, a minha cor e antes da gente começar a aplicar a base eu queria falar pra vocês que existem várias numerações iguais, mas elas estão dispostas em grupos. Você tem o grupo nude, que são bases bem claras que são feitas pra peles brancas você tem a seção bege que é a minha sessão, que é uma sessão pra pele intermediária, entre pele clara e uma pele mais escura. E você tem a sessão chocolate, e é aí que nós temos um problema, Ruby Rose. 14 tons? Assim, tá bem mais ou menos, eu diria. Eu diria que pra sessão nude, tá ok, tá faltando uma ou duas bases ainda e já tá fechado. Pra sessão bege tá faltando, eu acho que algumas cores intermediárias, por exemplo, eu acho que a minha cor seria... Hum, 2,5, sabe, por aqui Só que na seção de chocolate tá faltando Muitas cores, o tom mais escuro Que é esse aqui que eu vou botar na tela, porque eu não tenho ele aqui Pessoalmente, ele é muito claro Então pra, por exemplo, uma pessoa da pele negra Retinta, fica muito difícil Pra ela usar essa base, sabe? Eu realmente espero que a Ruby Rose tenha feito 14 tons só pra um lançamento inicial E em breve ela adicione mais tons Porque o nosso país é muito miscigenado E nós temos gente de toda cor nesse país Então tem que ter base pra todo mundo Mas enfim, vamos pra resenha Olha Olha, essas aqui são as bases, tá? Essa aqui de baixo é a Beige 2 e essa aqui de cima é a Beige 3. Então, como vocês podem ver, a Beige 3 ela é mais amareladinha, que é mais o meu fundo de pele. Mas eu acho que a minha cor ideal ainda seria uma mistura entre as duas, sabe? Só pra um disclaimer mesmo, eu vou comparar com a L2, que era a base que eu usava em mim. Apesar de eu lembrar que na época eu achava essa base muito clara pra mim. Olha, essa aqui é a L2 da fórmula antiga, que é a base líquida matte. Essa aqui é a base líquida Natural Look, no tom beige 2. E essa aqui é a base líquida Natural Look, no tom beige 3. Quanto à textura, é uma base bem macia. A textura definitivamente é bem mais elaborada do que a base anterior, que vocês estão vendo como é que ela termina, o swatch. A nova, ela tá bem mais uniforme. E ela aparenta ter um glowzinho a mais Como a base anterior era mate Tá vendo que ela já secou rápido? A nova Natural Look eu apliquei antes da mate E ela ainda tá com um glowzinho, sabe? O que eu prefiro então, vamos pra aplicação. Geralmente, eu uso um primer no meu rosto, mas, ao mesmo tempo, nem todo mundo usa primer, então eu vou aplicar sem primer mesmo hoje. Vamos ver realmente como é que essa base se comporta no meu rosto. E também, se você me acompanha, você sabe que eu sempre aplico as minhas bases com um pincelzinho Kabuki, mas eu sei que muitos de vocês usam Beauty Blender em casa, então vamos fazer o seguinte. Eu vou aplicar nessa metade do meu rosto com o pincel e nessa metade do meu rosto com a Mirror blender. Eu acredito que eu vou aplicar o tom 2 primeiro. E eu acho que, na verdade, eu até passei demais, porque pelo que eu me lembro da tá? base anterior, ela pigmentava muito. Apesar de essa aqui estar tá prometendo uma cobertura média e um acabamento natural. Tá, eu apliquei algumas gotinhas do tom bege 2 e agora eu vou aplicar algumas gotinhas do tom bege 3 no meio. Só pra ir misturando, sabe? Isso aqui é uma sensação meio estranha pra mim porque tem muito, muito tempo e eu não uso uma base sem primer. E só pra questão de comparação mesmo, uma coisa que me irritava muito na base da Ruby Rose anterior era o cheiro dela. Ela tinha um cheiro floral muito, muito forte que eu odiava e essa nova aqui tem definitivamente uma fragrância mas ela é bem mais amena do que a anterior e eu achei até melhor a fragrância mas quanto ao cheiro isso aí é cada um vai ter a sua opinião eu particularmente não gostava da antiga e achava muito forte o cheiro novo não é um dos meus favoritos mas definitivamente não é forte o suficiente para me incomodar então um ponto para Ruby Rose por isso Olha, essa aqui é uma camada fina de base aplicada, tá? Eu usei algumas gotinhas da Nude 2 e da Nude 3 pra ter essa cobertura e desse lado aqui do meu rosto, eu ainda não apliquei nada. E como eu disse pra vocês, eu ia aplicar essa parte do rosto com o pincel e a próxima eu vou vir na Beauty Blender. Vou fazer no mesmo esquema, vou botar mais gostinhas da base 2 e algumas outras menos da base 3. Apesar de, de novo, eu tô achando que eu passei base demais. Se bem que ficou uma camadinha fina aqui, sabe? Não é uma base muito grossa quanto a anterior, a líquida mate. Eu vou botar uma tiarinha aqui, só pra não me atrapalhar mesmo. E com a Beauty Blender mesmo, eu vou vir espalhando essa base toda. Tá certo, esse lado aqui foi uma camada fina aplicada com o pincel, e esse lado aqui foi uma camada fina aplicada com a Beauty Blender, e o que eu prestei atenção é o que eu já esperava. O lado do pincel teve uma cobertura mais alta, enquanto o da Beauty Blender absorveu um pouco. Tá uma cobertura bonita, eu diria, não tá uma cobertura perfeita, dá de ver os meus sinaizinhos mais escuros. Mas as outras manchinhas estão completamente sumidas Então, eu vou aplicar mais uma camada da base Eu vou novamente fazer uma misturinha entre a 2 e a 3 E eu vou continuar aplicando com o pincel desse lado e com o mirror blender desse aqui O que eu amei dessa base foi a textura dela, porque ela é sequinha e ela é aveludada, sabe? E por muito tempo, durante o lançamento da base original da Ruby Rose, a base líquida mate Foi comentada a fórmula dela, porque a fórmula original dessa base aqui tinha alguns ingredientes que não faziam muito bem pra sua pele Mas depois de um tempo, a Ruby Rose reformulou a base, inclusive essa aqui é a nova fórmula E olhando no Close DNA, eu vou deixar o print da tela aqui pra vocês os ingredientes, no geral, são bem seguros, mas ele é o único item que sai muito assim da média, sabe? No geral, essa base tem ingredientes que são seguros para sua pele. E é importante lembrar que, assim como a base anterior, ela não é testada em animais. Bom, no momento, essa aqui é a cobertura da minha pele E sinceramente, o que eu faria seria passar um corretivo e um pozinho sobre acumular Eu vou mexer assim o meu rosto e mexer em todas as minhas linhas de expressões E vou aproximar o meu espelho um pouco mais de mim para ver se eu noto alguma coisa as áreas que eu tenho mais problemas são aqui no bigode chinês, que é essa linha aqui do rosto, e no nariz. Então, eu tô percebendo uma leve marcação aqui, mas lembrando que eu não selei a base ainda. E no nariz, a minha base tá ok, tá, tá tudo certo. Na testa, eu tenho algumas linhas, mas não são muitas, então não tá marcando muita coisa. Eu vou fazer uma maquiagem ultra levinha hoje, acho que, na verdade, eu nem vou tá muita coisa em cima dessa base aqui, eu vou só selar ela com um pouquinho de pó, não vou nem fazer contorno, não vou fazer baking, não vou colocar corretivo, literalmente vocês vão ver o desempenho da base do jeito que ela tá agora e com um pouquinho de pó e é isso aí, é assim que a gente vai jogar essa base hoje. Então eu vou usar um pó de uma marca bem acessível, no caso é esse aqui da Tracta, e o que eu vou fazer é vir um pincel grandão e só passar um pouquinho de pó, e isso aqui foi tudo que eu apliquei de pó, o meu pincel já tá sem produto e eu vou só, ó, espalhando o que tá no meu rosto pelo resto dele. Então é isso aí, gente. E porque eu não tô morto, eu vou vir numa máscara de cílios só pra não passar o dia inteiro assim, né, com uma cara toda branca. Mas aproveitando que a gente tá usando a base da Ruby Rose hoje, eu vou vir numa máscara de cílios da Ruby Rose também, da linha Trópico. E é isso aí. Eu volto atualizando vocês durante o meu dia pra eu mostrar pra vocês como é que essa base performa. Então, gente, eu acabei de aplicar a base. Eu tô gravando um take aqui do meu celular agora. Esse lado aqui foi o que eu apliquei com o pincel. Como eu falei pra vocês, eu tô sentindo uma cobertura bem maior nesse lado do meu rosto. Nesse outro aqui, eu até entendo a vibe natural look que eles estão fazendo a proposta aqui, né? Na embalagem e no produto todo. O acabamento da base é mais mate do que eu esperava, mas eu não acho isso uma coisa ruim. A minha cidade é bem quente e suando pode ser que a sua base se durante o dia, e eu gostei, a base não incomoda em nada, ela é confortável, o cheiro dela praticamente já sumiu, e não era forte que nem o da anterior, porque o cheiro dessa base deles aqui é horrível mas o aqui com certeza tá aprovado eu ainda tô com os swatches, ó, e claro que eu não passei pó, né, no meu braço, não sou à toa, mas se você observar os tons eles deram uma leve oxidada, o que eu usei no meu rosto foram esses dois superiores, e dá de ver que eles deram uma leve oxidada mas lembrando que eu passei um pauzinho por cima E é isso aí, volto com mais updates pra vocês durante o meu dia Mãe, o que a senhora achou da minha base? Achei linda Tá, tá gravando, dá sua opinião honesta O que a senhora achou da minha maquiagem hoje? Parece sim que tá... Totalmente natural e eu... A senhora achou? Natural? A senhora achou a cobertura natural, então, né? Achei a cobertura natural, perfeita Como se a pele fosse de cedo, Tipo, pele de bebê Vamos ver como é que a base vai se desempenhar no resto do meu dia No momento ela tá bonita, eu tô achando ela bem bonita E a gente vê como é que ela fica E eu tô percebendo que eu tô gravando o tempo, todo olhando pra esse lado aqui da câmera Em vez do lado certo Mas enfim... Gente, update, eu acabei de comer E não vincou na minha pele tá essa linhazinha de expressão aqui que eu já tenho normalmente o tempo inteiro na minha pele No meu nariz a base ainda tá ok, no resto do rosto também No resto do rosto geralmente as bases se comportam muito bem Geralmente eu tenho problema só aqui no bigadinho chinês e nos vinquinhos do nariz Mas até o momento tá tudo normal então gente, voltei aqui, já é o fim do dia No momento a pele ficou assim Eu tenho uma retificação pra fazer No começo eu disse que eu achei a cobertura alta demais pra ser uma cobertura natural Mas observando bem a minha pele Ela tá com um brilhinho bonito É um brilho de pele natural, de pele saudável não parece ser um brilho de pele oleosa, mas olha, ela tem uma cobertura bem natural porque parece que a minha pele é naturalmente bonita. Você ainda consegue ver os meus sinaizinhos naturais aqui e aqui, que eu tenho pelo rosto inteiro. Só que a minha pele definitivamente tá mais uniforme e bem mais acabada e mais polida do que ela estaria naturalmente, porque vocês viram no começo do como é que ela tava e como é que ela tá agora. A base natural look da Ruby Rose tá aprovada, na minha opinião. Nas minhas primeiras impressões, que eu tinha colocado a base aqui no braço e eu tinha espalhado no rosto, eu tinha achado ela muito alta cobertura, mas acabou que ela ficou com uma cobertura média. Não tão média quanto a gente tá acostumado, levemente mais alta. Só que eu acho que eu entendi a vibe natural, que é justamente esse glowzinho que tem na base. Apesar de eu ter selado com o pó que vocês viram, vocês viram que eu usei muito pouco pó mesmo. Apesar do brilhinho da base que eu particularmente gostei porque tá um brilho de pele natural. O meu rosto não tá oleoso, eu tô sentindo uma textura aveludada... Bem semelhante à textura que tava na hora que eu passei. Eu paguei 20 reais em cada base dessas aqui, tá? Na minha cidade. Mas a faixa de preço delas é de R$14,90. Pelo preço que eu vi na internet. Esse é o preço. Então, de cidade pra cidade vai mudar um pouquinho. Pode ser que você encontre ela mais baratinha do que eu encontrei. Mas, no geral, é uma base muito boa pelo preço. Muito boa mesmo. Principalmente por conta dos ingredientes que eu já mostrei pra vocês. Que não tem nada de perigoso. Ela é muito bonita. Ela tem uma cobertura Boa e ela tem um efeito natural. Se você gosta desse tipo de efeito, que na verdade eu acho que é até bem mais prático e eu deveria usar mais essa base pro dia a dia, eu recomendo muito essa base da Ruby Rose. Lembrando que essa é a minha resenha honesta, completamente. De forma alguma eu tô associada à marca, até porque. Eu acabei de começar meu canal, né gente? Me poupe! E é isso aí, Ruby Rose tá de parabéns! No entanto, lancem mais cores intermediárias entre um tom e outro E lancem mais tons pra peles escuras Literalmente, essa é a minha única reclamação E é isso! Se você gostou do vídeo de hoje, dá um like aqui embaixo E se você já usou essa base, ou se você quer testar, se você vai comprar depois desse vídeo comenta aqui embaixo e me deixe saber. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo e de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos futuros vídeos. E não se esqueça de me seguir no Instagram, lá eu tô o tempo todo postando looks de maquiagem e nos stories eu tô dando algumas dicas E também não se esqueça de me seguir no Twitter, que eu tô sempre fofocando várias besteiras. por lá, vem me seguir e conversar comigo também. E é isso aí! Eu sou o Gabriel Jordan e esse foi o vídeo de hoje.